Garanta agora a maior e melhor update para o seu Football Manager 2022 Brasil Mundial. link na descrição. Salve, salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou estar trazendo um tutorial aí de patch de BrasFoot 2022-2023 para vocês aí. E antes de começar o vídeo já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações e passe nos nossos canais parceiros, link na descrição. E vamos lá galera! Vou estar tá disponibilizando pra vocês esse site aqui, ó. O site aqui do canal, o Santana, tá? Que vai estar tá aqui o patch, tá? O Brasfoot 2220 pra você. Tá aqui o patch. Você clicando no link aqui, vocês vão ser direcionados pro Mediafire. Vocês vão estar vão tá clicando em fazer o download. Depois de ter feito o download, vai vir essa pasta aqui é, em zipada, né? Vocês vão ter que ter o programa WinRar Se vocês não tem baixo o programa do WinRar aí Win, WinRar, né? Vocês vão estar dando dois cliques aí Vai estar aparecendo aqui as ligas, né? Vai estar aparecendo aqui as ligas para vocês De quebra ainda vem um Brasfoot aqui Vocês está baixando, né? Tá aqui Vocês vão estar clicando é, na liga, né? Vamos clicar aqui Vão estar clicando e sim, né? Depois de feito isso vocês vão procurar qual é a pasta de destino do seu Brasfoot, tá? A minha pasta aqui tá no D2 ponto, né? Eu vou estar tá procurando a minha pasta aqui. Meu computador D2 ponto Brasfoot. Vocês vão estar tá clicando aqui e apertando OK. Eu já tenho instalado, né? Eu já tenho instalado e vou mostrar para vocês. Galera, muito importante. Procurem na onde vocês instalaram o seu Brasfoot. Se tiver na C2 ponto, beleza. Vocês clicam em instalar, beleza? Façam é só fazer o passo de cada vez, de todas as ligas aqui, ó. Alemanha, Argentina, Egito, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Portugal. Esses são os pets aí que eu tô trazendo para vocês, tá? Eu já tenho no meu Brasfoot, eu já coloquei. todos disponibilizando para vocês aí, né? E aqui também tá o do Brasfoot de quebra aí para vocês, se tá, você tá instalando. Beleza? E vamos lá que eu vou estar tá mostrando para vocês como é que ficou o, o pet no, no jogo. Tá minimizando aqui. Vamos estar tá aqui abrindo o Brass Foot 2023. Vamos aqui em novo jogo. Tá aqui, galera. Ó. Tá aqui os pets. O único que vem aqui é o Brasil e Espanha, né? Ele já vem junto. Tá aqui os pets aqui, ó. Alemanha, Argentina, Egito, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Portugal. Esses são os pets que eu tô disponibilizando para vocês aí, Para vocês estarem curtindo no seu Brass Foot. Beleza? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu. Deixa aquele like, se inscreva no canal e passe no nosso canal parceiro. O link na descrição. Agora, eu vou deixar o link fixado nos comentários, tá? E também na descrição, beleza? Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu estarei respondendo todos vocês. Valeu e fui!